Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? Sobre tecnologia. E eu quero mostrar pra vocês algo que eu já havia visto há alguns meses, né? No Facebook, aqui no YouTube. E não tive a oportunidade de testar. Só que dessa vez eu consegui, né? Comprar é, esse acessório. Já testei, tá? E eu quero falar um pouquinho dele. O que é esse acessório? É, pra quem usa controlador, para quem usa notebook, ou quer ligar o teclado no ipad, no iphone e tudo mais você muitas vezes se pergunta, né, aquele cabo fica incomodando, tá? aquele monte de fio né, incomodando então criaram aí, tá, é, um MIDI que funciona tá, via wi-fi e via bluetooth e é sobre esse MIDI que eu quero falar para vocês agora então antes né, de eu mostrar para vocês não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Eu estou aqui com, com a caixinha na mão, né? Deixa eu ver se consigo pôr aqui para vocês ter uma visão aí, né? Beleza? Então é assim que vem na caixa, tá? Aqui dentro aqui vem um cabinho USB para você carregar ele. Ele tem uma bateria recarregável dentro dele. E aí o que que vem? Tá? Ele vem aqui com... Esse pendrivezinho aqui, tá? Que é para você conectar na porta USB do seu computador. E ele vem com o cabo MIDI sem fio, tá vendo? É uma marca meio desconhecida, né? Na verdade, aqui na caixa nem vem marca, tá? Ó. Deixa eu pôr aqui de ponta cabeça para vocês poderem ler aí. Mas aí, qualquer coisa eu ponho o link aí depois pra vocês aí, tá? Se eu não me engano, a marca é M-Wave. Alguma coisa assim. Também não tô ganhando nada pra isso, né? Por que, que eu vou me preocupar com nome de marca? Bom, então. Vocês vão observar aqui, ó. Que ele tem. Um deles tá escrito, tá vendo? Out. E o outro tá escrito in. Certo? Diferente do cabo MIDI normal, você vai ligar o OUT, ou OUT, né? Também não estou aqui para dar curso de inglês. <risos> você vai ligar o, o OUT, tá? Na saída, no OUT MIDI, tá? Ah, William, mas e para quem tem um controlador que o MIDI é USB? Não vai dar certo, tá? Tem que ser com saída MIDI, igual tá aqui, ó. tá bom? Quem tiver o controlador que só tem a saída USB não vai dar certo, beleza? Então você vai ligar aqui o Alt no Alt do teclado, no out do teclado, beleza? E aí se quiser fazer o inverso, né, mandar do software para o teclado, você liga o In, tá? O é, que, que vai acontecer? Bom, testei, funcionou muito bem a distância, tá? Não medi né, quantos metros ia dar, mas funcionou bem aqui, uma distância razoável aí de 2 a 3 metros, tá? É, não dá nenhum atraso, tá bom? E eu vou colocar aqui no meu teclado já já. Não dá atraso, que mais? E depois também eu vou mostrar como é que funciona isso no iPad no iPhone, né? Tá bom? Aí o legal é o seguinte, para você conectar no iPhone, não precisa do pendrive, ele vai direto via Bluetooth, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar ele no meu teclado aqui, pra gente estar tá dando uma olhada. Vamos lá? Vocês vão ver aqui, ó, que tem a saída out aqui do controlador, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, ó. O lado que tá escrito out e vou ligar aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Liguei. Out no out. Tem um botãozinho aqui embaixo de liga e desliga. Então eu vou ligar. Liguei. Acendeu aqui uma luzinha aqui. E aí eu vou conectar aqui na saída midi do meu teclado. Beleza? Agora eu vou pegar aqui tá, o pendrivezinho e vou ligar em uma porta USB do meu computador, tá? No meu caso aqui eu tenho esse esqueminha aqui. Eu vou ligar aqui, ó. Beleza? Já está ligado. E agora a gente vai lá para o computador para ver como é que vai funcionar. Bom, agora que nós já conectamos no computador, vamos configurar aqui, né? No caso, eu estou usando aqui o Logic aqui, ok? Então, eu vou vir aqui no Logic, tá? E vou procurar aqui as configurações MIDI do Logic, tá? Ó vou vir aqui em input. É esse aqui o nome que está aparecendo aqui, tá? Dentro do Logic, tá? Certo? Então, ativei aqui a entrada MIDI, Tá? É, vamos pegar aqui um Rhodes aqui ó pronto já tá vindo tá vendo sem atraso nenhum E aí o que acontece, ele vai funcionar tanto no computador, no PC, no Mac, tá? Em outras DAOs, vai funcionar no contact, vai funcionar onde você quiser, entendeu? E também no celular e no iPad, tá bom? Então agora a gente vai conectar ele no iPad. Bom, para variar, minha filha descarregou meu iPad, eu vou ter que usar o meu iPhone para poder mostrar pra vocês, mas vai dar tudo certo, tá? Bom a ponta lá que vai no teclado do MIDI Bluetooth já está conectado e ligado lá, OK? Para conectar no iPhone, vocês vão precisar de um aplicativo, tá? Eu tô usando esse aqui, ó, o Blue Blemídia Ble aqui, tá vendo, ó? Vou abrir ele aqui, ó, tá? Então, vou fechar aqui para vocês verem, é esse aqui, tá, ó? Vou segurar ele aqui para ele dar uma tremidinha, ó. É esse aplicativo que eu tô usando, tá? para conectar no bluetooth vou abrir ele ele já reconheceu aqui ó MIDI port A vou clicar aqui ele vai conectar conectou, ok agora eu vou vir aqui e vou abrir é, qualquer VST tá aqui no caso, no caso aqui eu tenho o Korg aqui ó ok esse Korg módulo aqui né e aí é mó barato que ele já virou a tela aqui, né? Mas beleza, tá? Então eu vou abrir aqui. Então agora que o aplicativo está aberto aqui, ó. Tá vendo? Então assim, ele também toca sem atraso nenhum, tá? No caso aqui, eu estou usando aqui o iPhone 6S, né? Mas se você tem um iPad também vai dar certo, entendeu? É, e outros dispositivos, tá? O importante É que nesse caso aqui você consegue Deixar o teu iPhone e o teu iPad ligado no carregador, tá? E ainda conectar via Bluetooth, entendeu? Pra você fazer todo o controle aqui, né? Que aqui não vai dar pra ver agora, mas Eu tenho os controles aqui, MIDI aqui do meu controlador, ó módulo, módulo, né, módulo, sei lá como é que chama aqui, <risos> ele reconhece tranquilamente, se eu clicar na tela aqui, ó, eu vou ter outras categorias de timbres, tá vendo? Então vamos lá, ó, vamos pegar aqui esse aqui, ó, vamos dar uma olhada, tá vendo? Vamos lá, vamos pegar esse, ó, ele abaixar um pouco o volume, gente, esse aqui é o MIDI tá? Funciona tanto no Wi-Fi com tem drivezinho no computador, como via Bluetooth tá? No iPhone ou no iPad, beleza? Um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem aí eu coloco o link aí na descrição tá? Se eu não me engano tem no Mercado Livre pra vender, tem na Shopee mas aí eu ponho o link do Mercado Livre e depois o restante é com vocês tá bom? Um abraço para vocês até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau.